Olá, hoje vou colocar a APM no frame, definitivamente, e vou ligar os ESCs à controladora. Se no final do vídeo gostaram do Monstrem, subscrevam-se, não forem subscritos, compartilhem com os vossos amigos, é muito bom partilhar a informação, e não se esqueçam, o drone não é um brinquedo. Tenho aqui a prova disso, com uma hélice, por isso, estejam atentos, e algum cuidado e vamos montar o nosso trono. E tenho aqui o meu F450 O conector XT60 já foi alterado, já foi encurtado, posto mais pequeno. Também já troquei o JST de fêmeas para machos. Vou pegar aqui numa base. Pode ser uma coisa qualquer, eu só tenho isto aqui à mão. E onde vou pôr debaixo do, do frame que é para poder fazer força e os braços não dobrarem e partirem. E agora vou-vos mostrar tudo. Então, é um cabo todo na imagem. E agora vou aplicar a APM. Vou precisar de fita cola dupla face e podemos usar vários tipos de amortecedores. Este aqui veio numa caixita de um, de um transmissor de vídeo num VTX onde podemos recortar e fazer como eu fiz aqui em baixo. Recortamos uns bocadinhos e metemos uns bocadinhos. A primeira vez eu até usei um deste tipo e foi por ele todo. Depois tive que cortar só aqui os cantos por causa das soldas, como eu fiz aqui umas bolas enormes. Ao colocar a APM está a bater nas soldas. E eu cortei aqui os cantinhos. Colei. Usei cola dupla face. Colei. Coisa muito simples. Desta vez vou usar uma borracha diferente. Um pouco mais mole. Quero experimentar como é que funciona. Não coloquei para ele todo. Porque acho que se eu colocar todo vai passar mais vibração e assim é só em alguns pontos e a ver o que é que acontece peguei na cola dupla face poleia de um lado e do outro coisa muito simples depois recortei e como é que eu vou aplicar a APM? há quem ponha um fio daqui a aqui e daqui a aqui de motor a motor para encontrar o centro do drone Cá a placa tem que ficar no centro do drone e com a seta virada para a frente como os braços vermelhos é a frente do drone, ela vai ter que ficar nesta zona aqui centrada. Vou tirar aqui os fios para não estrovar, vou tirar aqui... Não esqueçam, a seta sempre para a frente. Para indicar a frente do drone. E agora, com muito cuidado, tenho que centrar a placa. E consegui-la colar aqui. Ora, já a coloquei no centro. Vou fazer aqui um bocadinho de força para ela ficar bem colada. Ela fica assim com este aspecto. Colada. Atenção que no ponto é muito mais alto do que isto. Porque senão depois isto vai bater na parte de cima do chassi. Depois da controladora está no sítio. Vamos fazer a ligação dos fios. Para fazer a ligação dos fios eu tenho que vos falar sobre a alimentação da nossa APM. Como disse no vídeo da preparação da APM vai ser um ESC que vai alimentar a APM. Eu vou usar o ESC do motor 1. Porque este é o motor 1. Este é o motor 3. É o motor 1 motor 3. Nos brancos está é o motor 2. E este é o motor 4. O 1 e é este. Ligo diretamente. Assim. Atenção, o, preto, o fio preto é sempre para fora da controladora. E vou ligar aqui no, no terminal 1. Aqui no output tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quer dizer que dá para 8 motores. Mas como nós só temos 4. Vou usar o motor 1, que é este. Aqui, este, este é o motor 1, o ESC do motor 1, com o preto sempre virado para fora, vou ligar aqui no canal 1, depois no final ajeita-se aqui a fiarada. Assim com os três fios, nos outros, como eu estou aqui a mostrar, eu já cortei o fio vermelho. E que é que eu cortei o fio vermelho? Eu só preciso de um ESC para alimentar a controladora. Este aqui é um que está aqui à parte. Vou-vos mostrar como é que eu tirei o fio daqui de dentro, sem andar a partir isto. Basta pegar uma ponta estreita, afiada. Aqui nesta zona, é o do meio do fio vermelho, aqui uma chapita, vocês clicam na chapa e puxam o plástico preto que está à frente, para cima. Quem diz uma chave, a ponta de uma faca, um x tudo serve para puxar o, o fio. Depois é só vir aqui ao fio vermelho e puxar para fora. Eu como estou sem unhas, não consigo estar agora a puxar para fora assim de qualquer maneira, mas vou tentar. Estão a ver? Retirei o fio. A primeira vez que eu fiz esta operação, eu andei aqui a dobrá-lo. Até meti fita-cola, porque futuramente podia precisar do esco para outra coisa. Mas não vejo qualquer tipo de problemas em cortar o fio. Eu cheguei aqui e cortei mesmo aqui o fio, sem problema nenhum. Cheguei aqui com um alicate de corte. Tal. quem diz um alicate de corte, diz uma tesoura do peixe. Chegar aqui, tal, cortar o fio. Não vou cortar neste porque este Esk é um de reserva e não sei se qual deles é que vai queimar futuramente. Espero que agora nenhum. Como agora tenho tido mais cuidado nas quedas e ele agora tem caído menos, não tenho nada a queimar escos. Ora, agora vamos ligar o motor número 2. O motor número 2 é este aqui o branco deste lado. Este motor 2 e é este cabo que está aqui. Confiem em mim que é este cabo. Este é do ESC 2. Já sem o fio vermelho, com o preto para fora, vou ligar na posição 2. E já tenho dois motores ligados aqui à controladora. O motor 3, um é este, venho aqui do ESC 3, sem o fio vermelho, o preto é para fora e ligo ali na posição 3. Isto está aqui arrumadinho. E falta-nos um, que é o 4. O 4 está aqui, que é este. Vou passar aqui por baixo destes. Sem o vermelho. Com o preto para fora. Na posição 4. E assim temos os 4 motores ligados à controladora. E ali temos o nosso jump. O nosso JP1 no sítio ali arrumadinho, apertadinho, que ap1 saltar fora. Já aqui deste lado o preto também tem que ficar para fora, onde com o fio vermelho cortado e só o motor 1 é que tem os três fios que é o que vai servir para alimentar a controladora. Depois de estar ligada à controladora, o que é que eu vou fazer a seguir? Vou montar o receptor do rádio. E até já.